Show de bola. Então, começando oficialmente aqui mais uma oficina prática no Mi O objetivo é a gente mergulhar em dois a cinco casos e que vocês possam assim aprender de forma mais coletiva, beleza? Então, vamos lá, começando no começo. Vamos falar com Tener Oliveira, beleza, meu rei? Então, dê um oi e de forma bem objetiva, explique aí né, o seu desafio, né, um pouquinho do seu projeto e como que eu posso te ajudar da melhor forma. Boa noite, boa noite, boa noite a todos. É, em breves palavras, eu tenho 35 anos que dou aula de inglês, minha aposentadoria, e eu descobri um tempo atrás que meu negócio é ajudar eu estou até organizando a biografia do meu pai, e aí vi que o velho também gostava muito de ajudar. E o que, que, eu, que, que eu fiz? Quando eu cheguei nesse momento que eu, que eu me descobri a fim de ajudar, eu olhei para trás e procurei onde é que eu tinha tido mais dificuldade. Aí eu vi que no intermediário tinha sido, que eu quase desisti, Aí, lembrando da minha experiência dando aula para adulto, eu pensei, não, eu vou ajudar os adultos que estão no intermediário e que tem dificuldade com gramática, que foi o que fez a diferença para mim. Aqueles professores que é, saíram dos do, do sílabos, né? do, do que eles tinham que ensinar, e botaram as coisas no quadro e disseram, para tudo e olha para cá. Aí eu criei, ano passado, baseado no, no, no começo da pandemia ali, eu desenvolvi um produto, um, um curso online, chamado Seu Clique no Inglês. Postei lá na tá lá Hotmart para vender, vendi um, depois vendi outro com desconto, passei outro de graça para um brother meu fazer, né? e aí travei, legal, fiquei puto, queria pegar o com Rocha de porrada, né? aí falei, não, porra, não pode ser isso, entende? Aí tava estava lá, um mês e meio, mais ou menos, atrás, e vi aquele videozinho que você pegou o copo d'água e jogou para trás assim. Olhei e falei, o que, que esse maluco está fazendo? Aí eu voltei lá e vi que estava escrito lá, postar todo dia, né? fazer dancinha, sei lá o que estava que escrito, e seguir os gurus do marketing digital. Então, cliquei lá, o que, que esse cara está fazendo? Porque eu escuto sempre no, no mudo, né? Passo sempre o Instagram no mudo. Aí eu cliquei para ver o que você estava falando. Aí eu me identifiquei com você, com a maneira como você falava, e cliquei no Saiba Mais e assisti né, a apresentação que você fez na segunda-feira, já comprei o Ser Livre e hoje eu te mandei né, mais, mais cedo aí que eu, que eu zerei todos os todo, todo o conteúdo do Ser Livre. E foi muito legal para mim. E o que, que aconteceu como consequência disso? Eu desenvolvi uma, uma ideia de uma mentoria para ajudar alunos de inglês, certo? Eu quero ajudar alunos de inglês. Por quê? Porque com a minha experiência eu tenho os hacks, eu sei onde é que o, o bicho pega e eu sei como é que eu posso ajudar esse povo, tá certo? Quero usar o, o curso lá, que está na Hotmart, para eu botar o povo, para ir aprendendo e quero desenvolver uma forma de eu fazer mentorias como essa, de tirar a dúvida do povo, mas principalmente, não é, do Present Perfect, por exemplo, da matéria específica, mas da parte dos hacks mesmo, de como ajudar a pessoa. Tipo, eu fiz hoje. Eu mandei um vídeo para uma aluna, ela falou: pô, eu tava assistindo, eu estava. É, botei lá no YouTube e fui caminhar. Eu falei: não, faz isso. Se eu te mandei o um vídeo da Peppa. É para você assistir, é visual e auditivo, entende? Então você está fazendo errado. Eu consigo identificar o que que o cara está fazendo errado facilmente e colocar ele no caminho certo para ele aprender. Porque eu, eu, eu, o que eu quero é isso, fazer com que todo mundo goste de aprender inglês. Porque o inglês transformou a minha vida, eu tenho certeza que ele pode transformar nos diversos níveis. Cada um de vocês, se precisarem, o inglês pode fazer é, pode ser essa ferramenta transformadora que faz você acreditar no seu potencial e aí depois, quem sabe, até replicar esse potencial, essa habilidade, essa essa coisa de eu posso em outras atividades da vida. Porque tem muita gente que travou na vida em consequência entre outras coisas de um professor de inglês que virou e falou assim: você não serve para inglês. E esse essa frustração pode ter sido replicada. Isso quem diz é a minha a minha esposa que é que é terapeuta holística, tá? tem repercussões em outras áreas da vida de vocês. Então, eu quero que você me ajude a colocar todos esses elementos, se for possível, de uma forma mais didática possível, para eu chegar no formato dessa, dessa mentoria. Muito bom. É, né? Obrigado. E parabéns aí por ter zerado. Né? São poucas uhum. pessoas com esse comprometimento, então... Não tenho Obrigado. dúvida nenhuma que esse comprometimento vai ser o mesmo na entrega das suas mentorias e aí o sucesso é, é inevitável, né? Então, vamos lá. O que, que eu acho que, por ordem de, de importância, é, boas perguntas que você deve se fazer para ajudar essa galera. É, primeira coisa é o seu diferencial diante de todas as outras soluções e opções para a pessoa aprender inglês, porque... Existem muitas pessoas no digital ensinando inglês, né? Uhum. a lá, Mário Vergara, que, né, o que mais vende no Brasil, até também cursos com renome, autoridade gigantesca, cultura inglesa e assim por diante, né? Então, dentro desse universo todo de tubarões, você tem que entender o que, que o Temer tem de único. E você falou uhum. algo interessante, que são hacks, né? E o que, que são os RECs? São atalhos, são formas mais rápidas de você aprender. Né? Então, de repente, você pode ter um diferencial que envolve velocidade, facilidade, através de RECs, então é algo que vale a pena você explorar, mas essa diferenciação e essa especificidade tem que ficar muito clara. Porque Eu tive outros alunos que também são professores de inglês, e o desafio foi justamente esse, encontrar um posicionamento mais diferenciador comparado a todas as outras pessoas. E nesse exemplo, ele, ele começou a pensar numa mentoria onde a pessoa aprendesse inglês através de filmes e séries. Então, uhum. ele traria todo um universo que é bem atrativo. Né? Hoje, a gente consome muito, muita muito conteúdo, Netflix, Amazon Prime, Disney+, Plus, essas coisas todas, e aí, dentro das narrativas que já conectam com o nosso coração, que a gente investe tempo tá? ali assistindo para caramba, ele trouxe um, um, um aprendizado contextualizado, que é uma lógica de didática muito forte né? no inglês, né? o, você aprender no dia a dia, com, ou o inglês empresarial feito para quem tá ali na, na multinacional, tendo que fazer uma apresentação tal. Então, você ter uma, uma diferenciação, uma clareza de, de posicionamento ou de um público bem específico, porque existe, é o inglês, como você falou, é uma ferramenta que pode ajudar a abrir muitas portas para muitas pessoas. Né? E no Brasil, se eu não me engano, é, não, não lembro a última estatística, mas eu acho que não passava de 5% da população falava inglês, né? Então, é, é, é algo que pode ajudar muitas pessoas, muitas oportunidades, mas o grande desafio seu é começar com essa clareza de o que, que você vai oferecer de único, tá? Uma vez Isso. que você tiver clareza disso, vai ser muito mais fácil você atrair as boas pessoas, porque você vai ser muito específico, né? você Isso. vai ser ali muito sharp, né? muito é, específico, e aí a didática, ela vai ser refinada em função dessas entregas e dessas primeiras mentorias individuais ou em grupo que você vai fazer. Porque a didática você já tem, você já criou um curso, já botou na Hotmart, então você já sabe os principais passos. A, B, C, D, E. Então, eu não tenho dúvida que isso, isso daí vai ser a parte mais fácil para você. Tá? O seu grande desafio, que é o desafio de qualquer negócio que está começando, é a diferenciação. É você conseguir encontrar aquele caminho único que quando as pessoas ouçam a sua narrativa, a sua aula que vende, quando você estruturar isso né, dentro de um, de um é, negócio online minimalista, eles vão falar assim, cara, esse cara tem algo único que nenhuma cultura inglesa, nenhuma Harry Vergara do mundo, nenhuma pessoa conseguiu me entregar até hoje, mas ele vai conseguir resolver o meu problema. Então, para mim, é esse o ponto que você deve focar o máximo da sua energia agora. Encontrou uma direção, uma luz, aí, aí você vai para os testes, vai fazendo as entregas, vai vendo que tipo de exercício, dinâmica, ferramenta funciona, porque a partir da primeira, segunda, terceira entrega individual ou em grupos, aí você já começa a encontrar os padrões para levar isso para o novo curso. Né? Mas o mais importante agora é vender, e para vender é a diferenciação. Funciona como uma conversa. Eu tenho testado com os meus alunos particulares, testei com uns três ou quatro, eles gostaram muito, mas eles já estão trabalhando comigo, eles já me conhecem. Então, eu tenho procurado testar isso dessa forma para poder dar validade e eles disseram, oh, você tem um você tem um caminho bem legal para seguir, por causa da sua experiência e da sensibilidade que você tem para com as pessoas com, a, com as quais você lidou nos 35 anos de de experiência na sala de aula que você tinha. Então, as dores estão todas aí na, na minha frente para eu pensá las e usá-las, entendeu? Exato. E aí você vai pegar esses seus alunos particulares e vai perguntar ao máximo o que, que é bem legal. Porque tem que estar assim, ah, é bem legal aquela vez que você me enviou o um vídeo da Peppa que eu, e me falou que eu tinha que assistir por causa disso. Aí é concreto. Né? Tipo, ah você é muito bom, você é muito legal, sua didática é muito boa. Você vai perguntar, mas por quê? O, o que exatamente? Como? Porque aí você vai ter detalhes dessa validação concreta. E aí você vai começar a criar um método a partir dessas coisas que eles estão falando que é uma diferenciação. Você pode perguntar, em relação a outros professores ou cursos que você já fez, o que você está vendo mais de único na nossa forma de trabalhar aqui? Aí você vai começar a ouvir como as pessoas descrevem aquilo que você tem de especial. Porque experiência de 30 anos, tudo isso, isso é óbvio que você tem, é maravilhoso, você vai poder trazer na sua narrativa na hora de você contar a sua história, na hora de você explicar né, os segredos. Mas agora, você precisa é ter um pouco mais de clareza dessa diferenciação para você extrapolar isso na sua comunicação. Porque senão você vai ser apenas mais um professor de inglês vendendo um curso de inglês para milhares de pessoas... Isso é que eu não quero, entende? Eu não quero competir com cultura, com Thomas, com Brasas. Porque Brazos. senão fica no mercado Eu quero ajudar o cara de... que tá no Brasas, porque às vezes o que eu tinha de aluno no Brasas, eu percebia que o cara não estava no Brasas, não estava no lugar certo, que ele poderia ser mais feliz na cultura ou que ele poderia ser feliz num outro formato de curso. E isso eu também posso fazer, entende? Ah, você não está feliz lá? Talvez você fique feliz a colar e aí direcionar a pessoa para lá. O importante que eu quero é que o cara tenha tesão de continuar aprendendo a falar inglês. Isso. Só isso. Perfeito. Então, aí já está... Com... Olha, olha quantos elementos você pode começar a utilizar na sua diferenciação. É... Diagnóstico personalizado, que você acabou Sim. de falar, a partir né, da, do, da, do estilo, da pessoa, do perfil, você consegue direcionar uma trilha melhor. É... Prazer no no aprender, então fazer de uma maneira divertida, que não trave, que não seja maçante. Então são elementos que você está começando a falar, mas você vai ter que envelopar melhor para quando você for apresentar, você se diferenciar do mercado de commodities, porque senão hum. as pessoas vão o quê? Querer pagar o mais barato para aprender inglês. E aí é um mercado que alguns grandes trabalham e, e conseguem, que é na pegada da, da Smart Fit para academias, né? porque ganha o quê? No volume. Mas você não necessariamente vai jogar o jogo do volume. Então, você pode jogar o jogo da personalização no início e depois entender como que nas suas trilhas, nas suas jornadas de aprendizado, você consegue criar elementos para personalizar a jornada dele, sem... Vem Para <risos> não... É... Não não ficar limitado só no um a um, né? aí você identificando esses padrões, você consegue depois criar essas trilhas para mais uma pessoa, né e aí nos cursos, né, você pode ter um mix né, de curso mais mentoria, que é um pouco da pegada da curseria, né que aí você, você tem lá as videoaulas, mas você tem os encontros semanais, então você pode criar uma experiência de aprendizado, né? então é mais por aí, então... Tendo todas essas reflexões, testes, identificações, conversando com a galera, você vai ter muito mais possibilidade de envelopar isso numa venda de forma diferenciada e vai ter os elementos para construir o seu nomi. Tá? Porque essa diferenciação é fundamental na hora de criar aquela narrativa da aula que vende. E criando uma aula que vende poderosa, a pessoa não precisa de conhecer que nem foi com a gente, né? Você não me conhecia, Sim. achou um barbudo estranho, tacando água ali, se interessou pelo que eu falei, foi para uma aula, em uma hora e meia eu te trouxe uma nova oportunidade, que você falou, cara, vou, vou dar o voto aí de confiança, entrou e está aqui comigo hoje. Então, é possível, desde que você tenha essa narrativa legal. Beleza? Beleza. Vou construir lá. Obrigado, vai. Aí, compartilha com a gente depois. Tamo junto. Tá bom. Top.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 Ó, oh, Simone Paulucci, Simone Paulucci, tá na área. Deixa eu ver se... Eu... Opa, deixa eu ver, Simone, Simone. Se tiver, Simone, dá um oi. Eu acho que não, não. Ah, Simone, da hora, parece que tá. Você tá me ouvindo, Simone? Alô, alô. Bom, depois. Ah, apareceu. Simone, está ouvindo? Você ativou o som e tirou. Agora você continua no mudo. Agora sim. Tudo bem? Boa noite. Muito prazer em conhecê-la. Então, Simone, a gente está te ouvindo bem baixinho. Não sei se é o seu microfone. Ah, não É o seu fone. Está ah, me ouvindo. Melhor? Agora está melhor, deixa o microfone assim pertinho, isso, que aí eu é. acho que a gente vai te ouvir melhor. e Então, conta de forma bem objetiva. Simone, como que eu posso te ajudar? E aí eu vou tentar ser o máximo aí de fator de soma para você. Está legal. Boa noite a todos, é um prazer falar com vocês. Eu estou... É, Decidi fazer uma transição de carreira. Ó, antes, antes de você começar, eu acho que é melhor talvez tirar o fone mesmo, que está bem... Aí melhorou? Ah, agora voz de locutora, de rádio, perfeito. <risos> Pode seguir. Ah, ok. Eu decidi, sabe, ano passado, no decorrer do ano passado e desse ano, fui fazendo algumas avaliações da minha carreira e eu tomei a decisão de fazer uma transição de carreira e entrar para o mundo digital. Eu tenho uma formação, eu sou analista de sistemas, e também, a partir daí, eu me tornei professora de ensino superior na área de TI, e depois encarei também a matemática. Então, eu venho há anos sendo professora e analista. E hoje em dia eu só sou professora. Me aposentei da TI, cansei, muito desgaste, muito estresse, mas também trabalhei muitos anos 20 e poucos anos com TI. Sou do tempo do disquete 5 quartos. Lá atrás. Disquete, belo disquete. É, sou do tempo do DOS. Não é? Bom, muito bem. E aí, com isso, eu fui é, ampliando o meu campo de atuação na educação, também trabalho com a área de gestão, enfim, fui fazendo cursos, pós-graduações, e fui abrindo caminhos na área de educação, que eu me descobri uma educadora, muito mais do que uma analista de sistemas. Então, a educação me é, tomou conta, assim, das minhas atividades. Mesmo assim, também eu é, já estava cansada daquela, daquele formato sala de aula, CLT, os compromissos, as cargas horárias, puxadas, enfim. E há cerca de dois anos, eu me especializei em oratória e comunicação. E me tornei uma, uma instrutora, eu não gosto muito, eu prefiro chamar professor mesmo, né? na área de oratória e comunicação. Eu fiz parte de um grande grupo nacional, uma franquia que trabalha com oratória e comunicação, e aí fui para um outro campo, estudar, fui estudar as teorias de coach, PNL, enfim. E atuei também, atuo né, como professora nessa área. Mas, diante da pandemia, diante de tudo que aconteceu, eu comecei a vislumbrar esse campo digital. E aí a minha ideia... É, também em ajudar pessoas, porque a educação, a gente passa por isso, não tem como, né? nós somos um facilitador, ajudando pessoas a se desenvolverem e, e encontrarem aí o caminho, a gente só é um, como é que eu vou dizer assim, um, um meio condutor do conteúdo, do conhecimento. Não é? E aí a minha ideia é, é isso, é trabalhar com pessoas que têm dificuldade de se comunicar, que tem aqueles medos, aquelas crenças, é, que não conseguem falar em público, não conseguem se expressar da maneira adequada. E eu vim vendo muitos colegas, professores, com essas dificuldades. Né? Às vezes a pessoa tem uma grande capacidade, muito conteúdo, mas não consegue passar, não consegue se expressar. Você, por exemplo, é um excelente educador. É, você tem na veia essa coisa de, de saber falar com o seu aluno, é, encontrar várias maneiras de explicar uma mesma situação, enfim. E aí a minha ideia é essa, é ajudar pessoas que, estão com essa, que têm essa grande dificuldade. Porque tem gente, sabe, ó, que até faz, mas sofre muito, né? tem nervosismo, tem sudorese, fica em pânico, faz, mas não faz com tranquilidade. E aí a minha ideia seria, eu já fiz alguns contatos ontem, mandei alguns WhatsApps para um grupo que eu tenho de colegas, convidando para uma mentoria gratuita para apresentar esta proposta já recebi umas respostas positivas de participação, mas ainda não entrei nessa de vender nada, é só para me apresentar, que eu estou chegando, estou fazendo isso, e fui muito bem recebida. Então, eu queria saber, na verdade, se é um caminho positivo, né? se eu estou no caminho correto, estou fazendo o meu mapeamento todo já, desenhando, bonitinho, mas aí aguardando mais algumas confirmações para marcar essa mentoria e fazer... Eu propus, como são pessoas da mesma área, eu propus uma mentoria em grupo, a primeira, gratuita. Como você está fazendo com a gente aqui? Para falar, para apresentar a ideia e tal, porque eu sei que as dores ali são muito comuns, né? são, coincidem as mesmas dores, dá licença. Então, eu pensei em fazer a mentoria coletiva, em grupo. Aí eu queria a sua opinião, se eu estou nesse caminho, se está certo. Perfeito. Parabéns, Simone. Sem dúvida, o que você tem para oferecer vai ajudar muitas pessoas. Não só professores, mas qualquer pessoa que tenha algo para transmitir para alguém. Né? Que Todos nós, de certa forma, somos educadores, né? em diversos graus diferentes, mas... Nós somos. Então, é, é, é algo que, que é válido para todo mundo. O mesmo desafio que eu falei para o Temer vai ser o seu, de encontrar essa, essa especificidade para que quando você traga exemplos e tenha uma promessa e de, de descreva né, o que você vai oferecer, seja muito... Específica nas dores e nos desejos né, para despertar essa curiosidade da pessoa dar um passo a mais contigo. Então, já, vai, já que você organizou essa mentoria em grupo, perfeito, né, aproveita ao máximo. É, eu faria... Vamos lá, é a primeira ação que você vai fazer. Então, é, vai para dentro. Agora, em paralelo, eu faria ainda mais rápido, talvez, essa, vamos dizer, hoje e amanhã, se você enviar mais alguns é, convites desses, ofertando uma troca ali é, gratuita tal, para você explicar como funciona, eu faria é. alguns individuais também, tá? Por quê? Porque o individual você consegue aprofundar muito mais no conhecimento do perfil da pessoa. E no individual, às vezes, a pessoa ela vai demonstrar mais vulnerabilidades do que no grupo, porque nós somos seres é sociais... É ser mais à vontade, né? Exato. Então, principalmente quando a gente fala de problemas a serem superados, desafios... Quando vai para esse lado, ainda mais se o desafio maior da pessoa é oratória, é falar para o público, então as pessoas que mais, talvez, precisam da sua ajuda são aquelas pessoas que se sentem mais tímidas e são mais introvertidas para chegar até aqui, mesmo que é digital, tal chegar e levantar a mão para fazer uma pergunta para mim, talvez... Legal, seja, é. Então, por isso que o individual, é eu acho que vai ser bem legal para você, é, independente, fazendo assim em grupo ou não. O grupo também vai te dar aprendizados complementares, tá? Então, ah. também é bom. E, e ainda mais com pessoas que já te conhecem. Talvez algumas se conheçam também. Então, vai ser, é, não é ruim, de jeito nenhum. tá? Mas eu faria também as individuais, porque você vai aprender mais profundamente e eu acho que vai ser mais fácil até para você ir refinando a sua transição da explicação, da geração de valor, para no final apresentar uma oferta, né, a, o seu serviço, como uma oportunidade. E isso até para você também pegar um pouco mais o, a fluidez e, e é como tudo na vida prática, né? Então Sim. eu faria em paralelo esses individuais, tá no caminho certo, porque só essa bateria de conversas e explicações, mesmo que você venda poucos ou não venda nada, já vai ser um, um grande aprendizado. E aí o caminho natural é você ir melhorando, começando a vender, começar a entregar, Fazer esses ciclos, que é o ciclo 1, um, lá do, do Nomi, né? quando eu falo dos três ciclos, é aquele primeiro ciclo ali de uma clareza de propósito, que você já está levando, né? sendo fatores de soma na vida de outras pessoas, ajudando, contribuindo, conecta com né? o seu Ikigai, depois produto, que é o que você está formatando agora, e primeiras vendas que você já começou, já deu os primeiros passos, então é excelente até para mostrar como que é rápido esse ciclo, né? se você realmente for para a execução e não ficar só no planejamento. E aí, naturalmente, é depois, você vai okay, identificar os padrões, melhorar isso tudo, e vai começar a ir para um caminho de mais escala e previsibilidade, que é quando você vai pegar aquela, aquela, o, o formato da aula que vem, de que, inclusive, amanhã eu vou, detralhar, detralhar, vou destrinchar, vou detalhar a estrutura, né? E aí vocês vão poder seguir para os próximos passos. E, e aí fica muito mais fácil depois de identificar os padrões e ajudou uma, duas, três, dez pessoas, transformar isso em algo mais escalável. Porque é facilmente. É, essa mentoria ela é muito fácil de você transformar num curso também. É, com é um eu tenho duas dúvidas depois que quero tirar, tá? Claro, claro, pode tirar.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 Eu, eu tenho muito material já pronto, eu tenho muitos slides prontos, por conta desse, dessa vida de, de, de sala de aula e tal. É, a gente pode não é, trabalhar com compartilhar com, com tela, mostrar slides, porque eu gosto muito, a gente, como, quanto professora, a gente se preocupa com, com aqueles três pilares, né? Aquele que aprende vendo, fazendo, lendo. Então, eu tenho que entrar em todas essas áreas. Né? Eu falo, eu mostro a tela, o visual, aquelas pessoas mais auditivas, né? os, os mais visuais, enfim. Eu acho que fica legal trabalhar assim também. E a outra é. dúvida, é, eu acho que seria bom, queria saber sua opinião. Eu tenho uma, uma, a minha maior dificuldade, não é... Não é buscar, não é convidar para participar. A minha maior dificuldade é monetizar. Eu não sei, não sei colocar preço. Eu fico muito insegura, eu fico muito preocupada, assim, de, eu não sei, não sei quanto cobrar, por exemplo. Essa é a minha maior insegurança. Então vamos falar de, de na hora de eu não. lançar um valor. A Pessoa dá risada e fala, tá louca? Quem você acha que você é para cobrar isso? se enxerga. <risos> Mas é, porque, assim, assim, eu tenho a, a, uma ideia, porque eu, eu, eu, eu tenho um questionário, posso até te mandar depois se você tiver a possibilidade de ver, de uma espécie de anamnésia, que eu com algumas perguntas eu, eu consigo ali identificar as dores e os problemas para eu poder justamente focar no, na, no trabalho que vai ser feito, porque cada pessoa vai ser... A, por mais que eu tenha um padrão em um método estabelecido, eu vou precisar trabalhar ali a dificuldade individual de cada um, que nunca vai ser a mesma. Evidente, né? Então, é, eu pensei em fazer em, em etapas. É, uma etapa de é, duas mentorias para fazer essa, esse primeiro contato, mas, e e desenvolvendo, entende? a pessoa pra, também não quer um curso muito longo um, um trabalho muito longo porque ontem por exemplo o, o, esqueci o Arnaldo ele fez um esquema de três meses né essas mentorias de desenvolvimento pessoal elas demandam tempo não é a gente não consegue resolver isso também duas três mentorias aí eu também fico em dúvida como tratar isso porque é diferente da sala de aula. Né? Na sala de aula eu tenho um planejamento, tantas horas e tal. Que eu já dei aula de oratória para 20 pessoas, numa turma. E agora, individualmente, eu fico assim, sem saber mensurar tempo, um pouco insegura com a, com a internet, e o preço. É isso. Ótimo. Perfeito. Então, vamos lá, cada uma dessas partes. Primeira coisa, usar slides, fazer exercícios, né? trabalhar com os cinco sentidos, com certeza, né? você já tem a vantagem da, da, das habilidades e do conhecimento da pedagogia para adultos, então use e abuse disso tudo, que você vai estar passos à frente de muita gente que se torna um educador, mas não tem o conhecimento técnico da e pedagógico, né, para ajudar a pessoa numa trilha. Então, use e abuse de recursos multimídia, né, para a experiência. Segundo, é, em relação, antes da especificação, porque está conectado, é, ao método, né, o que você desenvolve hoje para 20 pessoas dentro da sala de aula vai ser mais parecido do que você imagina na internet, tá? porque, na verdade, você talvez tenha ainda mais recursos na internet do que na sala de aula para algumas questões. Então, às vezes, por você ainda não ter feito, tem um pouco desse preconceito né, criado de que vai ser muito diferente, mas talvez não. Tá? Então, se você já tem clareza da metodologia, número de horas dentro da sala de aula, tal, você pode estimar com, com volumes bem parecidos de, de hora, tá? para a transformação ah. que você tem no presencial. Mas esse é o principal ponto, que eu queria dar um passo para trás aqui. O principal elemento que você deve é, refletir agora, que eu mostrei ontem na nossa aula, é em relação à transformação que você vai gerar para a pessoa. Então, isso tem que estar na ponta da sua língua e tem que estar muito claro porque dependendo da transformação, dependendo do resultado que você vai ajudar a pessoa a chegar, aí você vai planejar o volume de horas ou encontros e assim por diante. Porque se você vai ajudar a pessoa com uma mentoria de oratória, você pode ajudar a pessoa a simplesmente superar o medo de fazer uma apresentação para 100 pessoas, ou você pode ajudar a pessoa a se tornar um palestrante faturando 100 mil reais ao ano e assim é. e por diante. Né? Então, tem muitas transformações dentro desse universo. Né? Ah, então você precisa dúvida. entender qual é a transformação que você quer começar, que você quer testar, que você entregar, sabendo que quanto mais rápido esse ciclo, mais chance você tem de aprender rápido e melhorar para o próximo e evoluindo. Porque se você se comprometer agora, vai ser um acompanhamento de 18 meses para que você desenvolva todas as habilidades de um bom orador tal. Pô, vai ser um ciclo de 18 meses. Então, vai é. ser muito difícil você melhorar. Né? Agora, se você faz Sim. entregas de, de um mês, dois meses, até três meses, você tem um, um, uma capacidade maior de, de otimização para os próximos ciclos. Mas o ideal, o ideal... Vai depender, óbvio, da sua transformação. Mas no início é você ter entregas que não passem muito de um a dois meses, porque assim você ganha em velocidade. Então, é, se você conseguir, de repente, entregar uma transformação em um mês, e aí dependendo de um a dois encontros semanais, isso você já vai ter uma boa capacidade de aprendizado, de entrega para entender o que precisa ser adaptado, ajustado, né, otimizado, melhorado aí para as próximas. E aí, em função da transformação, esse é um dos principais elementos da sua precificação. Porque para você determinar um preço de algo na internet ou em qualquer lugar, tem várias coisas que você deve levar em consideração. Né? Mas a primeira delas é a transformação que você vai gerar. Então, por exemplo... Se eu te ajudo a criar um negócio que vai te dar 10 mil reais todo mês de lucro no seu bolso, quanto que você investiria nisso? Se você soubesse, se você tivesse certeza que vai dar certo, né? se eu te ajudar, te vender um curso, uma mentoria, que vai te dar 10 mil ou mais todo mês no seu bolso durante o tempo que você trabalhar nesse projeto, quanto que você investiria nisso? Fala sem assim, percepção, no topo da sua cabeça. Ah, para mim, é assim... Nossa, que eu pudesse investir, não é? Dentro das minhas e, possibilidades. E o que você pudesse? Sei lá, 5 mil. Cinco mil. É um valor, né? Porque você vai dar 5 mil, vai criar um recurso que vai te gerar lucros todo mês de 10 mil. Então, você vai investir 5 mil, no mês seguinte você já recuperou o dobro. Né? É. Em um ano, é uma lógica só na sua cabeça, né? Porque na hora de... Sim de fazer uma compra, é, todas essas percepções vão passar muito rápido na cabeça do comprador, né? Então, uhum. é, esse é um ponto, a percepção de transformação, de resultado que aquilo vai gerar. Legal. Então, se uhum. a pessoa tem um medo traumático de falar em público ou perdeu diversas oportunidades de, de repente, crescer na carreira, no trabalho, porque não conseguia fazer apresentação... Né, nem numa reunião, tal, se você trouxer todas essas dores e, e, e fazê-lo imaginar, imagina se você conseguisse né, apresentar aquilo e se dar bem ali com a alta diretoria da sua empresa, imagina se você parasse de suar frio toda vez que você entrasse para dar aula é, na escola, imagina se você começasse a se sentir confiante, a vontade de falar no Zoom, para não sei quando... Aí a pessoa ah. vai começar a perceber o valor daquilo tudo, né? E vai falar, cara, porra, eu, eu pagaria o que eu pudesse. Vai falar isso. É, é incrível como eles percebem, é. Então. Eles percebem essa mudança começa a ocorrer. É, é isso que você tem que começar a fazer, porque tem uma diferença muito grande entre preço e valor, né? É. Preço é aquilo, uhum. né? O preço monetário. O valor é, é, é tudo que é percebido ali uhum. e vai ter. Então você tem que sempre trabalhar. Boa noite. Nessa, nessa, nessa visão tá? De, tá, tá. De, de valor. Beleza, esse é um ponto. O segundo ponto é entender como que vai ser a entrega. Por quê? Se você pegar todo esse seu conhecimento e estruturar tudo isso num e-book, todo o conteúdo, um texto, transcrito, tudo, e botar no e-book, qual o máximo de valor que você pagaria? Imagina a mesma coisa que eu falei aqui, né? É, você falou 5 mil reais para criar isso. E se eu falasse que todo esse conhecimento está num, num e-book, quanto que você pagaria? Quanto que você investiria? 5 é, mil reais. O e-book. É. Por exemplo, a última instituição que eu trabalhei só o material que eram duas apostilas desse assunto, os dois, as duas apostilas era R$ mil reais. Beleza. Esse daí é um caso. Assim, conseguiram... eu, não tenho, eu não tenho noção. Estou falando do que eu já vivi em empresas que eu trabalhei. Né? Ótimo, mas eu estou perguntando agora para ti aqui. É o mesmo caso que ah, você falou sim. que ia investir 5 mil reais. Se eu disser que o conteúdo todo vai ser entregue só num e-book, quanto que você é, investiria? Se pensando que é tudo digital, não é? Que não tem o curso da impressão, essas e... coisas e tal. É, você não vai ter contato comigo, nada. Você vai ter toda a informação ali no e-book para você fazer sozinha. É. Ah, eu acho que é uns 1.500 reais. Então já diminuiu, tá vendo? Caixa caro? Então, é... Muita gente aqui não pagaria mais de 50 reais, tá? Aí, Porque tá um vendo? Eu não tenho noção. Mas, mas é isso, precificação não, não tem certo e errado. É, é, um, é um bicho. De é, eu não cabeça. tenho noção. Mas eu só estou guiando aqui. Tô muito pra... presa no, no presencial ainda. Não, e se eu te falasse uma coisa? Esquece o e-book. Se eu falasse que todo esse conhecimento que eu falei, tudo ia estar num livro físico, que você ia lá na Saraiva comprar, qual o máximo que você pagaria? Você não, não, pagaria, não sairia da Saraiva investindo mil reais em nada. Isso eu posso te garantir. Você entra na Saraiva, já entra na cabeça o quê? Eu vou investir aqui 100 reais, 200 reais no máximo, né? tipo 50 prata, se eu comprar 10 livros, aí sim vai começar mais... É o formato. É, eu... Então, a formata, tá. o formato de entrega vai dizer muita coisa. Qual é o formato que tem mais percepção de valor? Mentoria. Mentoria individual, personalizada. Não tem nada que tenha... né? Quer dizer, é um do, do, dos formatos que tem mais entrega de valor. Entendi. Então, a, a, o formato é outro elemento. É... Outra coisa é posicionamento. Decisão que você vai ter em relação a como você quer se posicionar no mercado. Se você quer se posicionar como um, um, um, um serviço mais acessível ou mais é, luxuoso. Né? Então, em função disso, você pode, em função do seu público, né? se você está falando com, com é, professores de... Vamos dizer que você escolha falar apenas com professores é, de, de universidades. E... Talvez o professor que dá aula na, sei lá, SPM, na FGV, que são escolas, uh -huh. IBEMEC e tal, talvez seja um posicionamento diferente para o professor de escola pública. De ensino de médio, de por ensino exemplo. médio, etc. Então, isso uh -huh. então vai, vai determinar também como você quer se posicionar como mais acessível ou se você quer se posicionar como mais... Não é luxuoso, é mais exclusivo, né? que é algo que apenas poucos vão, vão poder ter acesso. E, e isso vai de acordo também com o mercado. Então, dependendo do mercado que você escolha operar, vai ter já uma, uma percepção média do, do coletivo, né? da inteligência coletiva, da percepção coletiva. É quando eu te falo algo, por exemplo... É... Vamos lá, é, uma pizza. Me fala aí, quanto que você precificaria uma pizza, de quanto a quanto? Ah, eu pago aqui em média 80 reais. 80 reais, uma pizza. Beleza. Se... Por que, que a Domino's ganhou tanta visibilidade na época? Porque era 30 reais, meu irmão. Pizza na segunda-feira será dose dupla. E meu irmão, ele foi para o preço porque. 30 minutos, entrega rápida, porque resolveu ir pela, pelo preço e pela rapidez. Pelo volume. E aí é. ganhava em volume, né? Agora, se você vai aqui no Rio tem uma pizzaria que é a Caprichosa, se eu não me engano, tal, que é uma boa pizzaria. Tem pizzas lá de 180 reais. Que aí é uma pois experiência, é o status, é, é outra pegada. Então a, o posicionamento, novamente, né? É algo. Bem, bem importante, mas tem aquele valor meio que comum. Que uma pizza custa 50 prata, né 50 é. um bocado, não vai mudar muito isso. Uma maior, uma com mussarela com, é, de boa. búfala e presunto é. cru, vai ser uma uma carne, mas é por aí. né Então, tem todos esses é. elementos. Então, para resumir, posicionamento super importante, formato de entrega super importante, é... Mercado, média de mercado também, caso você queira não fugir muito disso, é importante. E, e, e quando eu falo formato, não é só mentoria, e-book e tal, é tudo que vai junto. Então, por exemplo, se... é o pacote, né? É o, é o envelopado que você fala. Exato, porque quando você. Imagina que você vai, e prepara o um material físico, entrega e manda para casa da pessoa, super bonito, personalizado, com o nome dela em letras de ouro ali, né? douradas na capa. E você vai ter alguém da sua equipe dando suporte 24 horas. A pessoa pode mandar mensagem pelo WhatsApp, vai ter sempre alguém ali respondendo, mas. É, além da mentoria em grupo, você vai fazer um, um acompanhamento individual, uma vez por semana, de 15 minutos, com cada pessoa, no horário que ela escolher. Então, é outra experiência. E por isso, você certo. pode cobrar mais, né? porque a percepção de valor é muito maior. Então, dentro disso tudo você vai definir algo. Mas, Ian, é, mesmo assim, eu não sei nem por onde começar. Né? Quanto é que vai custar <risos> isso daí? Não, eu já comecei. Pelo menos então, eu mandei as mensagens. Exato. O que, que eu acho que, que pode ser um bom caminho? No início, você provavelmente vai cobrar menos do que vai cobrar lá na frente, porque o importante agora é, é aprender. Não é, não é o momento de lucrar, absurdo. É o momento de você ganhar para aprender. Então, nesse é, então, momento... Porque... Diga, desculpa. Por exemplo, eu tenho, eu tenho alunos que me procuram, eu faço mentorias já. Na semana passada, eu fiz mentoria com um rapaz que ia casar e que queria falar lá na hora da cerimônia, ler uma, uma carta para a noiva, e ele era muito tímido, é, muito tímido. É muito, então, nós fizemos... Isso, nós isso é a mais linda do mundo. Olha, olha só, esse exemplo. Que nós você fizemos de duas dar. mentorias para ajudá-lo a, a, a se preparar para esse dia. E foi lindo, eu fui ao casamento que ele me convidou. Eu, eu chorei é, tudo, né? Imagina. Porque se se você... eu faço mentoria, por exemplo, para uma pessoa que vai defender uma tese de mestrado, que não, que não sabe falar, que não consegue, que tem sudorese que passa mal. Tem gente que passa mal mesmo. É, é mentoria para... Só um minutinho, já vou, a família que me chamou. Então, assim, você vê, eu lido é, com as emoções das pessoas, com os valores mais importantes da vida deles. Isso me emociona e eu, e eu gosto muito de fazer. Eu só não sei fazer agora no digital. É o que eu quero aprender a colocar tudo isso que eu já faço Muito aí dentro. É mais fácil do que você imagina. É só continuar é. fazendo exatamente o que você faz. Agora, eu uhum. vou te dizer uma coisa. Se você escolher um desses caminhos e falar... É, você não precisa necessariamente escolher um só caminho. Mas vamos dizer que você ter ajudado o noivo ou a noiva né, a... a a expressar os seus votos foi uma das transformações mais lindas que você sentiu. Que você sentiu orgulho e tal. Imagina se você se especializa só nisso. Você é. vai ter a referência no Brasil nisso. Eu não acredito que tenha. <risos> Talvez até tenha, é porque eu não, não é. pedi, assim, não procurei ainda. Mas esse é o poder da especificidade. E aí qual vai ser a grande diferença? Quando você faz isso presencialmente aonde você mora você está limitado ao número de pessoas casando por ali, mas quando você vai para o digital, todo mundo está casando no Brasil inteiro. E aí é você nunca vai ficar sem ter gente para ajudar. entendeu? Então, por isso que é o poder da especificidade, a lógica é muito parecida né, com o que você já fez presencialmente e talvez só melhore, na verdade, porque você talvez tenha ainda mais recursos é, multimídia para para cocriar a experiência com, com a pessoa ou até fazer em grupo, porque você vai poder trazer mais pessoas de mais lugares, com mais eficiência, é, com mais diversidade, e assim você... Talvez, dependendo um do nicho, possa lançar mão de trabalhos em grupo, é, que seja interessante, por exemplo, equipe de trabalho. Equipe de trabalho tem problemas seríssimos de comunicação e a gente trabalha Legal. oratório. Com equipe. E ó, só para você ter aulas uma VIPs, ideia, aqui mesmo no Zoom, eu conseguiria dividi-los aqui, vocês em salas, tá? Ah, isso 90 eu já faço. pessoas aqui, divide a galera, volta depois, volta. É, para fazer atividade, depois volta para apresentar. Isso. Tecnologia... É, isso eu já faço com. É. Está facilitando demais. Ah, vocês. então está, estou indo no caminho tá certo. Eu só tenho que tá. botar isso aí. Está no caminho certo. Isso. Traz para a gente depois aí mais resultado. É, e aí eu quero agradecer demais. Estou muito satisfeita porque encontrei um... Em você... É, parece... Estou repetindo o que todo mundo fala, mas eu preciso falar também. É, encontrei a veia que eu queria, porque... É exatamente isso, né? é, é o, o que é essencial para mim, e tem que funcionar, porque senão eu não me emociono, então eu não consigo fazer. Né? Eu sou uma pessoa que preciso ver, sentir e tal. E eu vou aderir, vou fazer parte do, do seu grupo aí, conversei hoje com a Tati, não. Ah, ah uma das Dani, suas assistentes... Dani. Dani, Dani, bati um papo Sim. com ela hoje, ela me atendeu muito bem, foi muito legal. Delícia. E aí, tamo junto, serei... Você agora é meu mentor. <risos> Obrigado pela confiança. Muito obrigada né? aí. E a gente, vamos caminhar junto aí, vamos ver se amanhã já tem notícias boas para dar para todo mundo aí. Obrigada, Excelente. tá? Obrigado, parabéns. Obrigada a você, obrigada.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 um negócio online minimalista. Então, clica aqui embaixo, você não vai se arrepender. Muito bom, muito bom. Então, seguindo aqui, galera, deixa eu ver mais uma pessoa. E aí, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou dar mais uma mentoria aqui, porque a gente investiu mais tempo, foi um pouco mais aprofundado, mas eu quero também responder rapidamente. Aliás, vamos fazer isso, então. É, eu não falei no início, mas quem quiser levantar a mão, né, pode agora, aí não é só aqui na tela, mas tem na telinha de vocês ali debaixo das reações, no emoji, né, pode levantar a mão, isso. E aí eu vou tentar em 15 minutinhos responder o máximo de pessoas possíveis, tá? Então, é, vou pedir para você ser bem objetivo na pergunta, porque assim a gente consegue falar com mais pessoas, e assim a gente finaliza hoje aqui, mas teremos mais momentos interativos, não se preocupe, tá bom? Então vai lá, Altanira. Só não estamos te ouvindo, tem que... Pronto, boa noite a todos aí. Boa noite. Prazer, eu falar com você, é, eu te conheci... Prazer é meu. Eu te conheci, alguém falou muito bem de você, que foi uma pessoa que talvez você nem imagine. Falou que você era uma pessoa muito nobre, e realmente é mesmo, viu? Foi o Wendel Carvalho, que eu ah. sigo muito dele. Assim, né? Eu gosto de assistir as lives dele e tal. Aí sempre ele fala muito, mas muito bem de você. Aí eu, vou, aí eu observei assim, eu falei assim, eu vou olhar quem é esse cara, esse tal desse Ian, que esse Wendel tanto fala desse cara, que ele é isso, que ele é aquilo. Aí foi quando eu te conheci. Aí depois eu procurando sobre mentorias, aí você apareceu no Instagram com os anúncios, aí eu me escrevi, porque eu estou fazendo também transição de carreira, Você é rápida, eu sou cabeleireira, mas eu já estou assim cansada da área, amo essa profissão. Só que aí eu fui fazer um curso para como eu resolver meus problemas de casamento, né? Então, e eu gostei tanto dessa área, na verdade, eu já falava muito dessa área com as minhas amigas e as minhas clientes do salão, né? Mesmo com o casamento de altos e baixos, eu dava meus palpites, né? Falava, ah, não deve estar correndo atrás do homem, deixa o homem correr atrás de você e tal. Aí fiz o curso, amei tanto, Ian que agora eu quero passar esse conhecimento, e com a aula de ontem, né, o Segredo 2, ontem você falando, eu disse, cara, é isso que eu preciso, porque eu sou péssima nessa, nessa parte de, de links, eu não sei fazer essa parte aí, né, da internet, é tanto que eu entrei num curso agora, mas eu estou me batendo, porque, eu, na verdade, eu já tenho conteúdo a ser passado para minhas mentoradas, né, que são 15 passos, é dois meses de, de mentoria, mas eu não sei fazer os links, página de venda, não sei para onde vai, sou assim, uma analfabeta mesmo. Então, aí, eu, aí, como você passou ontem, né? O segredo 2, simplificou, cara, ali para mim foi tudo, simplificou aquela aula ali, né? Que a gente deveria colocar o passo a passo todo certinho, até em casa você trabalha, não tem custo, eu digo, é isso aí que eu quero, poxa, uma simplicidade que as pessoas dificulta, como você fala, né o povo dificulta as coisas. Aí eu falei, poxa, é isso que eu quero, até anotei aqui, poucas vendas né e tal, entrega simples, sem custo, e estava lindo, estava tudo muito lindo, então eu só quero te agradecer tá? por tudo mesmo. Viu? Obrigado pelas Era palavras. Obrigado. obrigado aí, pô. O Wendel é muito querido também, é um super mentor. E obrigado pelas palavras. Então, valeu. Se não tem pergunta, é, segue nessa área aí que tem muito mercado. Isso, sem dúvida. Você vai poder ajudar muita gente. Eu acho que a sua experiência de lidar com mulheres, né, essa, essa questão do salão, da confiança, da troca, da, da entrega, da... Do, é, é terapêutico, né? O salão é mais terapêutico do que outra coisa, né? Então, Verdade. eu acho que você já tem uma experiência prática muito forte e agora com esse curso que você fez, então você já tem uma base de método, né, para ajudar outras pessoas. Então, vai fundo, Isso. dá Depois o seu tempero. Uma bagagem, né? Dez é. anos de experiência. Casamento falido, aí casei novamente, estou no meu segundo casamento e não sabia por que não estava dando certo. E aí eu descobri nesse curso que eu fiz quais os motivos de tantas brigas, né? E crises dentro do casamento e como resolver. E hoje eu já sei, então eu apliquei em mim e hoje eu quero trabalhar com isso, aplicando também nas mulheres é. casadas. É só para casadas, só para casadas. Atenira, ah, excelente, está muito clara a transformação e você é o seu avatar já transformado, né? que a gente fala muito, então, vai firme, que eu tenho certeza que tem um grande potencial, tá bom? Valeu, obrigada, viu? Obrigado boa noite. a você, boa noite.